Bom, meu telefone molhou e cara, eu uso muita câmera do meu celular que eu gosto demais dessa câmera Eu sou apaixonado por essa câmera, eu sou fissurado dessa câmera velho Então não tem como eu desperdiçar esse momento aqui e também te deixar gravar Só por conta que molhou meu telefone, eu foi correr né, Foi correr eu... Meio um banho de chuva negão, você tá doido? Cara, eu cheguei em casa todo ensopado, fui mexendo aqui no bolso, telefone todo ensopado igual um super macarrão ali Ele molhou, cara, molhou o vidro todo ali, estragou, foi tudo tá mas eu mesmo assim eu coloquei o telefone no sol fiz um monte de paranoia aqui que a gente faz no nordeste e com muito orgulho aqui fica bom a câmera tá funcionando novamente beleza embora que eu vou gravar nosso conteúdo aqui que vai ser muito top hoje nesse conteúdo que vamos mostrar para vocês aqui o passo a passo sobre forma de pagamento do Facebook Ads Bora fala pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorista digital para quem ainda não me conhece me chamo Miguel sou gestor de tráfego com muito orgulho tá eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um conteúdo aqui sobre Facebook Ads, tá bom? Inclusive, uma delas aqui tá aqui, as formas de pagamento, tá? E após delas vai ser formas de pagamento. Eu vou explicar pra vocês que cada uma dessa forma de pagamento, porque são quatro formas, quatro formas que eu vou explicar pra vocês aqui, tá? Todo o conceito aqui, o motivo e tá? tal, o porquê. Então talvez você tenha enganchado aí, tá? Com alguma dessas formas de pagamento. Mas eu vou te revelar aqui nesse vídeo aqui, nesse conteúdo, beleza? Já te falo pra você, ok? Se você já gostou da ideia, porra, desce aqui embaixo. Já deixa aqui embaixo, já deixa o seu like, o seu comentário, que vai ser muito importante. Não se esquece de poder se inscrever no canal, ok? isso vou ajudar as pessoas, no fato de já gravar até vídeo aqui informando sobre isso aqui, tá? Só vou ajudar, ok? Que me ajudar. Certo? Então, nem, nem adianta você vir aqui e me pedir... Ah, o que é isso aqui? Ah, por que isso aqui, mano? O que é isso aqui? Cara, isso já encerrou, morreu, morreu, morreu, tá? Que não existe mais isso aqui, mais não. Agora, se você vir aqui, se inscrever no canal, deixar seu like, o seu comentário eu vou ver aqui pelos analistas cara eu vejo, gente, eu vejo tudo aqui aqui eu vejo tudo aqui tá cara são de cada pessoa do mundo tá? eu vejo tá tô então, de fato se pisar no canal já sei então não adianta tá bom se você se você for de fato um inscrito em fiel eu vou saber ok e deixa aqui um like um comentário e se inscrever no canal tá somente para quem for fiel só para ajudar as pessoas que me ajudarem ok então de fato bem claro isso aqui beleza então, cara, é muito bom é verdadeiro, ok? Não estou aqui para ser guru, não estou aqui para ser play de internet, ok? Mentirosos e falsos, ok? eu peço para vocês aqui é a pura realidade, aqui, ó. Eu sou eu, tá bom? Miguel Alves, gestor de tráfego. Que foi produtor com muito orgulho, tô aqui para poder trazer para vocês conteúdos aqui insanos, tá bom? Que é a qual eu, eu replico bastante no campo de batalha e tô vivendo hoje aqui em tempo real, beleza? Então nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês aqui esse pacote aqui em massa. Então você fala muito porque eu falo demais, graças a Deus, tá bom? Eu muito orgulhoso, vou falar isso aqui, ok? E aí, bora para o nosso conteúdo na prática, bora! <música> bom e aqui dentro do vencedor de anúncios, você já pode ver aqui tá e tem um valorzinho aqui pendente tá um valor aqui que eu posso estar tá pagando né fazendo esse pagamento já antecipado se eu quiser então nesse caso aqui eu vou fazer isso aqui sim tá no final do vídeo beleza e aqui nesse ponto aqui você já pode ver aqui tem que vários aqui ó tá vários pagamentos que foi, foram feitos cobrados né no facebook beleza tem vários aqui ó, Vou clicar aqui mais ó, beleza? Tem vários aqui, vários, vários, tá bom? Vários gastos que é o qual eu já fiz o pagamento, tá? E também o que já cobrou também de forma automática até, beleza? Mas se você quiser pagar aqui e antecipar, você pode, beleza? Vou clicar aqui vai em pagar agora, tá bom? Você pode ver, entrar aqui já, ó, uma forma de pagamento, tá? E a qual você pode definir, tá bom? Qual dessas fórmulas que você consegue estar tá aplicando, tá bom? Tanto faz, você pode estar tá utilizando aqui o cartão de crédito ou débito, como PayPal ou como boleto bancário, tá? O Pix marca em Mercado Pago, então não tem problema. Você pode utilizar todas essas opções aqui que vai funcionar, tá bom? Vai ser a mesma entrega, tá bom? O mesmo processo, mas eu vou explicar para você. Vou explicar, tá bom? Cada uma delas para você, beleza? Então, aqui ó, né na parte aqui do cartão de crédito ou débito, tá? Se você vê o cartão de crédito que seja débito ou débito, né? E você já sabe como é que funciona, então você vai clicar aqui ó, nessa aqui, nessa, nessa opção, tá? Em avançar, beleza. E mais aqui eu vai te pedir para você, tá? Tá colocando os dados do seu cartão de crédito, ok? O seu nome completo. A data aqui, tá bom? De validade do cartão. E o código de segurança. Você clicou, salvou, tá bom? Ele vai pedir para você confirmar o pagamento. Tá bom? Essa aqui é a forma mais simples. É a primeira forma, beleza? Fechou então. E aqui nossa segunda. Fórmula aqui de pagamento é Paypal, tá? Que você vai clicar aqui, ó, em, nessa nessa opção, tá? Paypal. E você vai clicar em avançar, ok? E aqui você precisa de fato de já ter, né, uma conta Paypal. Se você não tem, você vai ter que criar uma conta Paypal, tá? Injetar dinheiro lá dentro, tá? Para você passar a utilizar aqui dentro, tá? Vou clicar aqui agora, ó tá Abra um tem pau para adicionar lo como uma forma de pagamento tá você vai clicar aqui em abrir é, esse processo beleza aqui ó vai abrir para você essa telinha mas caso que você já tenha você já vai acessar já já vai logar o okay? de forma automática já né ao teu gerenciador beleza então como eu tô mostrando para vocês aqui como exemplo tá eu não tenho um conta aqui tá bom é nesse navegador beleza eu tenho conta em outros navegadores mas neste né de fato eu não utilizo é, essa forma de pagamento mas aqui você para dar para é, te dar como exemplo, aqui é para você entender, beleza. Então, aqui ó. Tá. Se você já tiver, você vai colocar seu e-mail, tá bom. Caso que você não tenha, você vai clicar aqui ó. Tá. Caso que você não tenha, você vai clicar aqui ó. Tá? Em criar uma conta, tá bom. Você vai clicar em uma conta, um, um, criar uma conta, e aqui você vai inserir seu e-mail, tá. Você vai continuar para o pagamento, você vai clicar vai concluir algumas etapas simples e bem fácil, tá bom? Isso aí não tem mistério, não, tá bom, gente? Aqui você mesmo vai estar tá inserindo os seus dados aqui certinho, vai só confirmando, confirmando, tá? ele vai fi finalizar. Ele vai finalizar, ok? E você vai estar tá fechando aqui, ok? Já esse meio de pagamento aqui pela PayPal. Beleza? É bem simples todo o processo, tá bom? Você vê que aqui, ó, ele pede para você inserir e-mail, tá? Aqui são dados mesmo simples, tá? Como CPF, seu nome, tá? Essas coisas. Tá bom? Documento teu tá é bem tranquilo isso aqui para você fazer tá bom e se você quiser que eu faça um vídeo sabe né, como como é que você faz para ter um conta que não tem deixa aqui embaixo do um vídeo aqui que eu vou ter a honra né de poder criar esse conteúdo para você beleza então clicando aqui vamos voltar aqui de novo tá voltando aqui tá na nossa terceira aqui forma de pagamento é o boleto bancário então muita gente também tá, é tem segurança né até com os clientes mesmo é, que muita gente não quer inserir o cartão de crédito, né, tipo, por algum motivo, medo, segurança, não, não sei, tá? Não quer, né, utilizar o cartão de crédito, né? Então, existe essa forma aqui também, né, por meio do boleto bancário, tá? Que eu vou te mostrar aqui agora. Então, você vai marcar aqui essa sua opção, você vai ter que pagar agora. E aqui, eu tá, ó, eu fala aqui, ó, seu boleto foi gerado, tá bom? De forma automática, o seu boleto, ele já é gerado, Tá? É bem simples, tá bom? Aqui, ó, ele mostra para você que o valor aqui, tá? O valor que você deve pagar, ok? ao o boleto. E aqui, logo mais aqui você pode clicar em baixar ou você pode pegar aqui o código, tá? Você pode, aqui, ó, tem tá esse que esse código aqui, você pode copiar esse código aqui, tá? Os bancos são, são aqui embaixo, é o banco do Brasil Caixa, tá? O Bradesco Taú tá no santander então você pode você deve estar definindo um desses bancos aqui tudo faz aqui tudo que paga tudo é pagável certo você pode que é, pegar esse código tá bom é, você pode pagar o valor ou você pode baixar aqui um boleto ó clicar aqui em baixar aqui o boleto que a, carregou aqui embaixo tá vendo vou clicar aqui ó em abrir beleza e aqui tá o boleto tá ok os dados tudo certinho tá só não vou mostrar aqui a parte de baixo porque tá meu CPF e tá meus dados aqui né, que é a qual eu não posso te mostrar, beleza? Mas tá aqui, tá? O, o valor aqui, ó. Você pode ver que tá aqui o valor aqui embaixo, ó. Tá O valor aqui, ó. Tá? Tá tudo aqui, um, um número aqui. Você pode estar tá efetuando aqui o pagamento, tá bom? Você só imprimiu, levou aí para é, algum local. Pode pagar também, né? Da forma que você bem quiser, tá bom? Esse boleto, beleza? Bom, eu achei até buguei né? que eu falei que era o quarto aqui que foi boleto bancário, tá bom? Mas na verdade é que agora vai ser o quarto, né? Isso aqui é o terceiro, o boleto bancário é o terceiro, beleza? Então foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora o quarto, agora é a quarta fórmula que você vai... Agora a quarta fórmula que você vai estar podendo agora usar, né? Utilizar para efetuar o pagamento, tá bom? Então você vai marcar aqui, ó, tá bom? Pix, mar... marcou aqui já essa bolinha, tá bom? Marcou aqui essa opção, certo? Você vai clicar em pagar agora. Essa é a quarta fórmula, beleza? Ó, adicionar fundos, tá bom? Já aparece pra você aqui. Adicionar fundos. E aqui é mais simples do que existe, tá? Então você pode estar tá pegando aqui, ó. Tá? Você pode aqui, é tá pegando aqui esse código o okay? que você pode tá levando lá para o teu Pix. que okay? você pode estar tá pagando aqui ó até que eu, tenho, eu tenho aqui eu copiar tá? ó aí você clica aqui copiar, copiado automática já é já é copiado né você pega um botão um de notas você vai colocar aqui o código que né? cola aqui dentro o código tá? que é o código tá? que você vai tá colocando aqui para tá fazendo é o, o, o Pix, beleza é aqui ó tem também o QR Code né? essa opção também eu é sou você né, abrir o QR code, ok, do teu aplicativo, ok, de pagamento e tudo mais só. Coloca aqui de frente, né, de frente aqui você vai estar tá fazendo aqui já, já esse pagamento aqui, né, de 38, tá, e 29, beleza? Então aqui já você já vê que aqui esse valor aqui ele é ele é meio que padrão, porque que já foi gasto, tá? Mas é, aqui, vai, aqui vai de acordo se você quiser antecipar você já antecipa tá bom tô tô fazendo essa forma aqui é para você é, caso que você né tenha alguma insegurança ou medo aí sei lá do tipo isso para para trazer mais uma segurança aqui é para você começar já a utilizar tá bom essas opções também tá beleza então é bem simples não tem mistério aqui é aqui é fácil tá não se eu terminou aqui você que fica aqui em terminar beleza terminou aqui tá tudo certo ó. terminar certo então tá bom que é um mercado pago Mercado Pago, você vai clicar aqui nessa outra opção aqui, ó. A última opção de todos. Você vai clicar em pagar agora, tá? Adicionar fundos também, ó. A mesma opção, certo? Que é o mesmo nome que apareceu aqui anteriormente, certo? E aqui, tá vendo? Já aparece para você aqui, ó. Para continuar seu pagamento, com segurança, você será direcionado para o Mercado Pago, tá vendo aqui, ó. Então você vai clicar em continuar, tá bom? Não tenha medo, continua aqui, ó, continua, tá bom? Caso que você, né, opte por essa opção. Aqui, se você é, não obtiver uma conta do Mercado Pago, né, você vai ter que criar essa conta aqui também, tá? Caso que você não tenha, beleza? Então você, aqui é bem simples, caso que você tenha a tua conta, você vai só inserir aqui, né, um e-mail ou número, né, de telefone ou usuário que você criou lá, né, na, na, na tua conta do Mercado Pago tá bom então é, é bem tranquilo então se você não tiver uma conta você vai clicar aqui ó em criar uma conta tá criar uma conta beleza então aqui você vai é, dar os passos que isso aqui é bem simples também ó. você vai marcar isso aqui você vai né criar uma conta pessoal que vou marcar aqui entendi ó você pode, é, criar aqui uma conta né é, para sua empresa ou um conta pessoal tá então como é uma conta é, sua pessoal você pode criar ok isso para a sua empresa você vai então, enfim tá mas o, o processo os passo-a-passo passo é a mesma coisa gente aqui você vai colocar aqui seus dados tá bom os dados, os dados com um e-mail aí pega um login e senha tá cpf o que, que eles vão pedir enfim tá? só confirmar esses dados mais simples que, que existem tá bom então esse aqui é o, é o processo tá bom só voltar aqui só para você ver eu vou só fechar ok então vocês viram aqui podem acompanhar tá todas essas formas aqui de pagamento tá então, ó, todas essas formas aqui de pagamento, beleza? Que é o cartão de crédito do, né? É, o débito, tá bom? Tem pau bancário, Bancaro, Pix, Mercado Pago, tá bom? E pegando aqui já o gancho aqui que eu for, que eu informei que eu vou fazer agora esse pagamento aqui agora, tá, ó, vou, até, vou até aproveitar para gravar com você aqui junto, tá bom? Eu vou fazer aqui esse pagamento, tá? ó. Então, como eu já tenho um cartão, já um cartão que já é vinculado aqui a essa conta aqui, ó, tá? Já tenho, tá certo? Então eu vou pagar aqui esses 38, né, e 29. certo? Eu vou pagar aqui agora. Já vou ficar logo, que este logo que é para mim é tranquilo, tá bom. Eu vou pagar aqui que é por real. Vou clicar agora em pagar. Agora tá, e aqui tá vendo ó? você já pode ver que tá aqui ó. Seu saldo é será zero, tá vendo? Ó? Então ó, você está pagando né? Com o Mastercard que eu no caso é meu cartão né? Tá tudo aqui, entendeu? E aí meu saldo vai cair zero, certo? Eu vou clicar em confirmar. perfeito tá bom sucesso também tá o valor de 38 e 28 tá é pago com sucesso tá bom tá aqui ó o cobrado tal tá? do, do, do, do cobrado aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó o valor de 28 e... aqui ó tá vendo aqui ó e aqui ó tá vendo o valor de 20. e aqui tá vendo aqui ó o valor de 38 e 28 foi cobrado né é no seu cartão mastercard e tudo mais né seu saldo devedor são coisas aqui né simples tá bom e aqui, aqui ó essa alteração poderá levar até cinco minutos tá bom para aparecer em sua conta então caso que demore um pouquinho você já vai saber que foi um, um, um processo que demora um pouquinho né até cinco minutos já tava tá, mais é aqui já cai na hora tá bom é aqui é só uma informação para é, te poder trazer mais segurança tá bom você vai clicar aqui em concluído tá e aqui vai carregar essa página tá E aí estamos em zero ó pronto não deu mais nada tá tudo certo tá bom e é isso que basicamente tá bom então eu paguei aqui ó cada é, conta que eu vou pagando aqui tá tem já antecipado já aparece tudo aqui também ó está tá aqui inclusive está tá aqui ó tá bom o número aqui tá está aqui ó tá na 14 de abril aqui tá vendo aqui 3828 tá vendo acabei de pagar pagamento beleza. Então, se você quiser também, é né, baixar, ok? Também é, é um tipo um é um relatório. Pode vir aqui também, ó. Pode vir aqui, ó. Embaixar, ok? Baixar aqui. Ó, aí você vai, você vai escolher. Então, se você quer o formato, qual? Se é, se é em PDF, né? Se é um relatóriozinho aqui em CSV. Então, você, você vai definir isso aqui. Então, vou colocar aqui que é mais é mais o simples que eu utilizo hoje, tá bom? Então, em PDF. Vou clicar aqui, ó. PDF, tá? baixo aqui embaixo eu vou abrir aqui ó vou abrir tá e aqui eu tenho aqui todos os meus relatórios dos meus anúncios tá bom aqui ó tudo certinho tá eu tenho aqui todos os meus relatórios tá eu tenho aqui todos os meus relatórios aqui né de cobranças né pelo meus anúncios fazendo tá aqui ó então aqui ó os, os valores gastos né as datas também então isso aqui é muito importante para quem é para quem é estou de tráfego né é, você pode pegar também é né tem isso aqui para você mostrar para o seu cliente ó é o seguinte as campanhas foram gastas é assim assim assado ó, tá aqui ó aí tá? tem como você mostrar beleza Com uma prova então eu já fiz muito isso também tá porque eu prefiro assim mostrar assim porque porque aqui, aqui é um dado, né, que é, rege, que é retirado do próprio Facebook, que não é, não é de planilha, não é de nada, beleza? Mas aqui é do próprio Facebook. Então, cara, isso aqui é, é já, entendeu? Já, já é uma segurança a mais, tá bom? É, porque eu não fico enchendo em teu site, não fica cobrando aí, né, coisas indevidas, tá? Então, isso aqui já te ajuda bastante para você já, só pegar, entregar para ele. Você fala, fala assim, ó, tá aqui, ó, tá? Todo orçamento que eu gastei aqui nas tuas campanhas de alunos tá tudo aqui ó então dá uma lida dá uma olhada aí tá tudo aí os é, a grana que foi gasta entende? entende então é bem simples então quanto mais você se poder se respaldar melhor é tá bom então trabalhar no online é isso tá bom gerar confiança e valor aí é para seus clientes beleza então vou voltar aqui certo então, é, todo o processo que eu já fiz aqui já pude é, passar para vocês certo esse aqui, esse e esse foi o nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo. Tá? Espero que você tenha gostado demais de coração, tá bom? É, se, você uma, se você ficou com alguma, se você ficou com alguma dúvida, e se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários, cara. Não se esquece de poder se, se inscrever no canal, cara. Não se esquece de poder se inscrever no canal. Muita gente, pô, muita cara, vem, vem massa assistir esses, esses vídeos meu aqui e não, e não se inscreve, velho. Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos se inscrever aqui no canal, aqui deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? Bora para cima! Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo conteúdo.